Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o confronto definido Flamengo e Vélez se enfrentarão pela Copa Libertadores da América O primeiro jogo vai ser no estádio do Vélez, hein? É, rapaz, o Flamengo aí tá entrando com força máxima Não sei, né, se o jogo vai ser no estádio do Vélez, né? Ainda vai confirmar ainda, mas o jogo, né? jogo de ontem, né, entre Vélez e Tadieles, né? Eu falei aqui que ia dar Vélez, que ia dar Vélez, né? Porque o Vélez né, já tinha ganhado o primeiro jogo lá 3x2 E eles aumentaram mais a vantagem ainda, né? E aí acabaram, né? Vencendo o Tadieres, lá na casa do Tajeres por 3x2, né? Então é isso, né? O Flamengo se classificou contra o Corinthians, né? Agora, né? Tivemos aí o Palmeiras né, se, classificando, se classificando aí nos pênaltis contra o Atlético Mineiro 6 né, a 5 né? E aí o, o, o time do Palmeiras com dois, dois expulsos E o Atlético Mineiro com um expulso né? E aí o Abel Ferreira fechou o time Segurou o resultado Estava né? achando que estava difícil aquele jogo E aí foi, o jogo foi para os pênaltis E aí deu Palmeiras E agora o Palmeiras aguarda o um confronto Entre Estudiantes e Atlético Paranaense se enfrentarão aí, hoje, às oito e meia da noite. É, o Flamengo, cara, é favorito, né? Mas não é muito favorito, né? A vencer esse jogo aí. Porque o Flamengo ainda... É, o Flamengo ainda tem muito jogo aí pela frente, né? Tem o Atlético Paranaense, dois jogos, né? Seguidos contra o Atlético Paranaense, do Brasileirão aí na Copa do Brasil. E o Flamengo tem muito jogo, né? Depois do Atlético Paranaense o Palmeiras, depois do, do Palmeiras... É o Botafogo, né, dia 27 e aí, aí, e aí O time vai jogar Aí depois do Botafogo já começa a Libertadores né? Contra o Vélez né? Lembrando que o jogo o jogo é do dia 30 de agosto o jogo da ida E o jogo da volta é do 6, 6, 6 de setembro Ao dia 7 de setembro Ou seja, desse quarto, entendeu? Então, 6 e 7 Que eu estou dizendo, é o jogo da volta Então, o Flamengo vai enfrentar o Vélez né, na semifinal da Copa Libertadores. E já se enfrentaram, né? Ano passado, é, o sorteio caiu entre Flamengo e Vélez, né? O Flamengo venceu por 3x2 no estádio lá do Vélez, vitória Sofrida, né? Era comandada ainda com o Rogério Senni. e aí depois o time empatou pro Vélez, por 0x0 no Maracanã, na última rodada, né? E aí o time... Né? Acabou ganhando, acabou se classificando para as oitavas de final da Copa Libertadores do ano passado. Né? Que não levou o título, foi vice que não levou o título. Né? Mas é isso, né? o Flamengo agora tem o tem um Frando aí. Né? Hoje treinará com treinará, treinará o Dorival Júnior. Né? É, e aí, Dorival Júnior vai treinar o Ortigues, quinta, e amanhã também. Não, quinta não, né? É, sexta, começa o treino de sexta e sábado, né? Sexta e sábado começa o treino do Dorival Júnior que vai treinar o time aí, né? Pro jogo contra o Atlético Paranaense, cara. O Flamengo tá muito bem, hein? Tá muito bem. Assim, né? O Flamengo pegava aquele time, como o time era tão bom, né? Como o Flamengo era, né? O Flamengo atropelava todo, nem todo time, né? Atropelava, né? Naquele ano passado, né? Só não ganhou o título porque o... O... Lá incompetência, né? Mas... O Flamengo tá bem confiante, né? Tá bem confiante pra essa partida, né? Então eu vou falar um negócio aqui. O Paulo Souza... Ele não botou o time... Ninguém jogava nada com o Paulo Souza. Ninguém. Ninguém... Ninguém... Respeitava o trabalho do cara. Ninguém... Ouvia o trabalho do cara. Ninguém. Né? Ninguém. Então... É um negócio, sabe? Vou falar um negócio aqui, né? Eu sei que é chato esse negócio, né? O técnico tá.. É, o técnico tá fazendo nada, né? E aí fica chato, né? É incompetência do técnico, é? Porque tipo assim, o Paulo Souza não foi bem do Flamengo, né? Pra mim, para mim foi um dos piores técnicos da história do Flamengo. Foi um os piores técnicos da história do Flamengo, entendeu? Então, o Paulo Souza retrancava o time. Tava ganhando o time, retrancava o time. O time nem jogava bola. Fazia era retrancar, entendeu? Então, é isso. Futebol do Paulo era horrível. Não, o Dorival chegou, arrumou a casa, voltou a morar no time, o time voltou a jogar bola, perdeu pro Internacional, mas, mas, ganhou, mas ganhou no Brasileirão, entendeu? Então, o Flamengo tá aí, brigando pelo título, brigando pelo título, entendeu? Tá quase perto de ganhar a Libertadores, né? Pra mim é favorito, mas não é, mais favorito, mas não é muito favorito, entendeu? É, é favorito, né? Pra chegar na final. Mas ainda tem muito jogo pela frente aí, daí tem estamos é, em agosto né tem setembro tem outubro que é a final da, da Libertadores tem novembro que é a última rodada que já é o que já é a última rodada e a reta final do Brasileirão entendeu então o Flamengo tem muito trabalho pela frente ainda aí falta três meses para acabar o Brasileirão né e, e ano de Copa também né novembro já começa a Copa entendeu então o Flamengo ainda tem muito jogo pela frente ainda aí para pensar no título, né? Tem muito jogo pela frente ainda aí. Daí. Então, é isso. O que você acha, hein? O que vai dar? Flamengo ou Vélez? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu conto com vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau!